se você fosse mal intencionado, o que você poderia fazer em 15 segundos com cada urna? Poderia me eleger presidente do Brasil. Fizeram em três horas a apuração secreta de um segundo turno presidencial, colocando imediatamente em suspeita o esquema de manipulação operado pela empresa Smartmatic, com a cumplicidade do TSE. A confiabilidade da urna eletrônica é zero, absolutamente zero. É uma fraude. Eu não votei e está dizendo que eu votei. Como é que pode ser isso? É o seguinte, eu vim votar e está constando no sistema aqui do Milton Cruzeiro que eu já votei, sendo que eu não votei, tá? O papelzinho tá aqui ainda, ó. Eu não votei. Cadê o meu nome aqui? Tá aqui, ó. Ó, eu ainda não assinei o papel. Tá aqui, ó. Ó, pra vocês verem. Eu ainda não assinei. Tá constando que eu já votei. Beleza, camada. Seguinte, véspera de eleições e eu resolvi tratar exatamente sobre as urnas eletrônicas. Já aqui é uma das áreas que Linux atua. É, o que eu rodo nas urnas eletrônicas é Linux. Isso porque existe até um site né, relacionado ao governo que mostra que foi para poder substituir dois sistemas operacionais, sendo um deles o Windows CE. Olha que maravilha, né? Isso porque o Windows CE não é seguro, não é confiável. Pode haver fraude usando o Windows, né? Sabe de nada, inocente. Então quer dizer que dá para fraudar a urna mesmo com o Linux? galera seguinte se você perguntar para um desenvolvedor ele vai te dar três uma dessas três opções sim é claro ou é lógico não tenho que ficar discutindo com qualquer sistema operacional gente pode ser com FreeBSD pode ser com OpenBSD sistema operacional microkernel nano kernel exokernel kernel híbrido como é que vai tanto faz dá para farol dar como é que isso é possível vocês se lembram daquele Mower na Snap Store Pois é, nós vamos fazer uma brincadeira Parecida com aquilo, tá? Bom, as urnas eletrônicas do Brasil Ela é desenvolvida por uma empresa chamada Smartmatic, que é uma empresa venezuelana uhum. Inclusive pelos Vários vídeos que eu andei assistindo Foi essa Mesma empresa que inclusive Forneceu as urnas Para a campanha do Nicolas Maduro O que é a atual presidente da Venezuela, e a situação que ela tá é graças a ele. É interessante que depois desse problema todo na Venezuela, surgiu um grupo chamado Rumbra Libertar, eu não sei pronunciar isso, tá? Inclusive, sabe o vídeo que vocês acabaram de ver no início, pessoa falando que nem votou, já constou o voto lá? Então, acontece isso lá. Aunque nosotros parte de las denuncias sobre el fraude electoral. Nuestros idean están claros. Beleza, então agora vamos fazer o seguinte. Eu fiz um script para poder simular votos de canais de Linux. Para vocês entenderem assim através disso, a gente vai poder ver que é possível assim fraudar a urna eletrônica. Vale a gente, eu não estou falando que ela é cometida de fraude, eu não tenho como provar isso, eu estou falando que é possível, tá bom? Então bora lá. Bom, então eu escrevi um arquivo script, ou seja, um shell script, né em zshell, poderia ser o bash, tanto faz, que ele vai computar os votos e vai armazenar em um arquivo, para depois a gente fazer a contagem, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Só para o um meio de organização que ele vai criar onde eu estiver. Eu crio uma pasta, ou seja, um diretório chamado urnas. E eu entro dentro dessa pasta. Tá vendo? Eu estou dentro da pasta urnas. Eu vou entrar pelo terminal também nessa pasta. Beleza, estou dentro da pasta urnas. E agora eu rodo o programa qual o melhor canal de Linux. Ele pede para preencher o nome. Ele pergunta, olá Gabriel, qual o melhor canal de Linux na sua opinião, certo? Temos o Dio Linux, o número 2 é o Toca do Tux, o 3 é o Vatroy, o 4 é o Tuxter Games e o 5 é o Mila Gamer Linux. A lista poderia ser um pouquinho maior, tá gente? Tem muitos canais de Linux bons, só que para poder facilitar aqui o exemplo, eu só peguei alguns, tá? Então, bom... Eu escolho aqui o primeiro canal o Tuxer Games. Então eu digito 4. E se vocês viram, ele gerou o arquivo de log. Ele escreve, obrigado Gabriel por ter votado no canal Tuxer Games. Certo? E aparece o fim do voto. Agora a gente confere dentro do arquivo qual o voto que foi armazenado. Lembrando, meu nome Gabriel e o canal que eu votei, Tuxer Games. Só que dentro do arquivo de log está o eleitor Gabriel e o voto foi para o canal Toca do Tux sendo que no terminal aparece o canal Tuxer Games e não Toca do Tux e bom, vamos lá votar de novo para ver, digito Gabriel e agora eu escolho o canal Diolinux, que é o número 1 e aparece ali, ó, obrigado Gabriel por voltar no canal Diolinux, eu mando atualizar e aparece novamente o canal Toca do Tux e não Gio Linux. E eu posso fazer isso o tempo todo aqui, galera, ó. Digito meu nome de novo, vou lá agora escolher o canal Mila Gamer Linux, vou lá agora, digito meu nome de novo, escolho agora outro canal, que foi o Vatroy. Então eu escolhi os quatro canais, tá? De Tuxer Linux, Games e Mila Gamer Linux, menos o meu canal. Tá bom? E bom, a gente manda atualizar novamente e olha o resultado. Apareceu somente o meu canal, sendo que eu não votei em nenhum momento no meu canal. Eu votei em todos os outros menos o meu, só que os votos foram todos para o meu canal. Então tá, vocês viram como é possível sim fraudar o um eletrônico, É muito fácil. Tanto fácil quanto o sistema operacional, gente. É possível fraudar. É uma coisa muito simples. Não é nenhum more nem nada, é simplesmente uma programação muito básica. Agora vamos um uma no código-fonte e a resposta para você é NÃO. Sabe por quê? Porque galera, eu andei lendo e parece que assim, o que deu para entender a interpretação de texto é o seguinte, que você não pode auditar o código-fonte da, da urna. Mesmo que você entre com uma petição na lei para poder realizar uma auditoria para ver se há fraude, eles têm é, uma liberação na lei lá, conseguiram aprovação na lei que você não tem permissão para auditar, sabe? Você não tem o direito de auditar o código deles. Antes existiam fraudes, mas existiam possibilidades de se fiscalizar. Hoje existem fraudes. Existem possibilidades de fraudes, mas elas graves e não existe possibilidade de, de, de fiscalizar, de auditar, de ganhar uma ação, porque a justiça eleitoral se arvorou na condição de absoluto, de Deus absoluto desse processo, que na minha opinião é uma porcaria. Então fica difícil saber, sabe, assim, o que a gente vê, a gente pode falar que está muito na cara, mas através de falar assim, ó, viu o código fonte não tem como a gente dizer, a coisa não tem como provar que é, entendeu? Somente através das ações que a gente está vendo. Ah, mas eu deixei um código muito escrachado, né? Assim, todos os votos vindo pra mim, né? Então, pois é, eu fiz de acordo com as informações que eu li, que foi muito escrachado mesmo, bem na cara dura. Tem essa situação, por exemplo, que mais de 16 mil eleitores, nenhum deles receberam votos. Tipo, eles mesmos votaram, nenhum deles recebeu o próprio voto. E tem até um, um cara um candidato a senador de uma cidade que ele até entrou em processo porque assim, ele não recebeu nem o próprio voto dele. Ele processou a questão das Unas e olha a resposta que deram para o cara. Não, a Una ela é segura assim Só que eles transferem esse arquivo via rede. E se alguém, durante o processo de transferir esses dados via rede, alguém interceptar isso Descriptografar e alterar já era, perdeu. Tipo assim, não tem garantia nenhuma. Eles não podem garantir para você, eles não têm essa responsabilidade. Aí assim, tá. Agora, gente, convenhamos. O que, que é muito mais fácil? Você fraudar a UNA ou você interceptar, descriptografar no momento da transferência e alterar? Ah, convenhamos. É chamar a gente de trouxa, né? Fora isso aqui, outro fato que chamou a atenção. 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. Então, galera, eu termino aqui com o seguinte. Tem um site que ele simula votos, tá? E assim, você vai lá, se cadastra, né? Você só dá a sua informação, registra... E votem em quem você quiser, essa informação fica sigilosa, não aparece, assim, quem votou não vai aparecer para você e nem os dados aparecem para outra pessoa. Mas aparece o resultado final, os candidatos, quem é que tá ganhando ou não. Esse site, pelo menos, a gente consegue ver o código-fonte, né? Diferente das urnas. Ou pode acontecer igual o Tico Santa Cruz, né? Que ele resolveu fazer uma enquete no segundo turno. Quem ganha? O Haddad ou o Bolsonaro? E ele achou né, que ele tem mais de um milhão de seguidores, que o pessoal ia apoiar ele, que o Haddad ia ganhar, né? Só que. Se pois é, aí depois ele começou a usar a desculpa, que tava usando o bot pra poder beneficiar o Bolsonaro. E usou o argumento de que sim, o TSE proíbe fazer enquete. Então por que o cara fez? Sendo que ele sabia que o TSE é proibido. Esse tipo de Santa Cruz também é o cara mais zoado que eu já vi, né? Então, é isso, galera, eu só quis mostrar isso pra vocês. Sim, é possível é, fraudar a urna, independente de sistema operacional que estiver lá. E, não sei, eu preferia o voto impresso mesmo. Ou então, o que já foi até levado é, com um projeto de lei e não aprovaram. Que assim, tá, você volta lá digitando, é digital o negócio, eletrônico. Mas ele imprime para você, então assim, depois tem como auditar isso, né? Conferir se assim, o resultado digital é o mesmo que tá no impresso. Sabe? Então eu acho que isso deveria acontecer sim. Vamos ver o que acontece no futuro do Brasil, né? Até aproveitando para avisar que eu estou fazendo o meu curso e no final do curso, a última aula, as últimas aulas, é um mini curso de Shell script tá bom? Tudo que eu fiz aqui é aplicado lá. Beleza? Então é isso, um abraço e falou. Este é o sistema eleitoral mais perfeito do mundo, aqui está, um deito inocente. Todos os países onde agora você tem essa esse ditador vitalício, porque é isso que a Smartmatic oferece, você não perde eleições. Temos inúmeras provas de fraudes da Smartmatic nas eleições do Brasil. Este é o sistema eleitoral mais perfeito do mundo, aqui está.